sua arte tá a mesma coisa faz tempo, você pode estar cometendo algum erro dessa lista de três erros que fazem você não evoluir. Nesse vídeo eu vou dizer o erro e eu contarei o que você poderá fazer para consertá-lo. Todos esses são erros muito bobos, por mais que se você não repará-los, eles irão te atrasar muito no mundo da arte. Aliás, tem muito mais erros que você pode estar cometendo. Eu escolhi três porque eu não gosto de escrever. Então, se esse vídeo der relativamente certo, eu faço a parte 2 com os outros três erros. Digamos que você quer fazer cenários lindos, com personagens com anatomia impecável, roupas maravilhosas, expressões... sei lá. Então, o que você vai fazer para atingir isso? Você vai continuar desenhando seus personagens de frente? Isso não faz sentido, né? Olha, sai da sua zona de conforto. Eu sei que é difícil, mas não precisa ser. Você pode fazer em etapas. Simplificando. Alguém que quer fazer poses super complexas com três pontos de fuga, quer é aquilo ou naquilo Se essa pessoa tentar ir fazer esse ponto A de fazer desenho super simples pra ponto B fazer coisa muito foda de uma vez só, ela vai acabar se frustrando. Então, ela pode fazer em etapas, tipo assim A, ponto B, A, ponto C. Portanto, talvez no dia 1, ela pode fazer variações mais complicadas de um desenho em pé por uma ou duas horas. No dia 2, ela pode fazer um desenho com personagem sentado, enrolado até mesmo pulando. Até ela estar tá confiante o suficiente para fazer poses de luta. Ou ela pode ir direto pra aprender sobre perspectiva Que é uma coisa que dá medo Aliás, eu tenho medo de aprender, por mais que eu esteja aprendendo Mas é necessário E eu vou E você vai também, ok? Mas para isso é indispensável usar referências Para isso é necessário usar referências E por causa disso, o segundo erro é As pessoas falavam pra usar referências e na minha cabecinha eu acreditava que eu sabia do corpo humano muito bem Eu vejo pessoas em pé todos os dias é, olha só os desenhos que eu fazia, eu acredito que eu tava errado, né? Não é difícil, não é um crime, não atrapassa, isso apenas te ajuda. Vai facilitar seu processo e vai aumentar seu palácio mental. Quando usar? Toda vez que você tiver alguma dúvida em como faz tal parte. Como as dobras da roupa se comportam ao sentar? Como desenhar cabelo? Como fica a cabeça desse ângulo? Como faz pra desenhar a mão desse ângulo? E como faz pra achar? Você pode usar o, o quero dizer, uh, o mecanismo de busca que você prefere. Por mais que as imagens que aparecem são de algum site que linkou, a imagem, ou a palavra que você pesquisou. Já no Pinterest, o site que eu recomendo mais foram os próprios usuários que colocaram aquelas imagens, sim. Até mesmo bonecos 3D. Não, eu não tô falando desses bonecos de madeira duros que várias pessoas compram e se arrependem. Isso daí só vai virar decoração. É, no máximo seria esse tipo aqui, mas você não tem tudo esse dinheiro. Você é um vagabundo desempregado que mora na casa da tua mãe há 8 anos vai arranjar um emprego. Quando você vê essas soluções aqui que eu tenho que são de graça, você não vai querer mesmo. Eu tenho dois sites e dois programas para recomendar. Para tanto que pessoas que usam o celular, quanto para pessoas que usam o computador notebook. Para computador, eu recomendo o Design Doll, que fiz um tutorial meio antigo de como é que usa, por mais que esse vídeo esteja meio desatualizado. Se você puder ou não querer, eu... Baixar esse programa, você pode usar o site Just Catch Me, que tem ele pra celular também, que eu diria que é melhor. E tem um site que eu usei por bastante tempo, que eu recomendo mais, que é o Magic Poser. E tem até um site pra computador, mas no Opera ele não funciona. Ei, agora essa dica que eu vou falar, ela se completa com as duas dicas anteriores. Nada adianta se você fez as duas que eu acabei de falar se você não fizer a terceira. Ou fazer essa e só a segunda. É necessário que você faça as três dicas se você quiser melhorar seus desenhos. Então, o terceiro erro. É? Olha, se você lesse uma vez por ano, nos, é, nos estágios iniciais, quando você está aprendendo a ler, na creche mesmo, você acreditaria que em dois anos você saberia ler 10 páginas de um livro em 20 minutos? E comparação absurda, né? Eu sei. Mas, se você não fazer com consistência as coisas, você não vai melhorar tanto. Aliás, eu diria que você não vai melhorar de jeito nenhum. Toda vez que você lê, escreve, desenha, você tá melhorando naquilo. Você só pode ir pra, pra cima, tá? <risos> não tem como ficar melhor fazendo nada. É triste. Aliás, tecnicamente tem, mas eu vou dizer esse segredo outro vídeo. Eu sei que é difícil, e às vezes eu não consigo. Mas tenta fazer um desenho por dia. Eu não consigo fazer sempre o desenho completo, mas eu sempre tento recompensar. Se eu não consigo fazer um desenho completo no dia, eu faço 30 desenhos gestuais. Aliás, faça, ok? É desenho gestual. E vice-versa, quando eu não consigo fazer gestual, eu faço um desenho completo. Pode ser só uma cara de um mano aleatório, ou uma moça que você achando muito bonita na rua. <coughs> Agora que você sabe de três erros que fazem você não evoluir, e como eu disse, né, são erros bobos, que, mas na parte 2 desse vídeo eu vou tentar fazer erros que realmente não são tão óbvios assim, e eu só descobri esse ou o ano passado. Sim, eu vou tentar trazer esse vídeo. E se você quiser conferir quando eu lançar, se inscreve no canal, porque você vai ver mais erros que fazem você não evoluir e outros tipos de vídeo que eu trago. Essa é, essa é a quarta vez que eu tô gravando esse, esse áudio, eu tô com muita raiva, é por isso que eu tô falando mais alto. E se você gostou desse vídeo, também deixa uma curtida pra eu saber que eu tô fazendo um bom trabalho. Obrigado, tchau.